Epa, e aí meus chapas, tudo beleza? Elite Clássicos, eu sou aqui de volta então com Mega Man Legends. É meus amigos, vamos ter tarefas para fazer aqui, dar uma recarregada e ah, vamos para do Room. Eu não sei se eu fiz item development no vídeo anterior, nem lembro, mas deixa eu tentar aqui alguma coisa. Não tem nada né? Então, eu já fiz tudo, já equipei tudo que eu queria. Aqui vamos ter algumas batalhas aéreas, é, vai ser interessante contra os piratas. Então vamos lá. Tem coisa pra fazer aqui. Não, pera. O que eu tô fazendo aqui? <risos> Hã? Ah. Eu esqueci de pedir para a Auroro descer com a nave, nossa, como eu sou burro. Erro meu, falha no engano. Pra mim eu já tinha descido, é, mas no momento que eu descer a nave vai rolar o combate com os piratas, é. Tem isso também, voltar para a floresta. Sim, vamos voltar pra Cardam Forest. Okay, Mega Man, hold on. <laughs> <laughs> Now that he's opened the main gate for us, we don't need to keep him around any longer. Time to blow him and that ship of his to Kingdom Come. All port cannons, prepare to fire! Fire! <laughs> Have to try and hide in the clouds cease fire <laughs> they're trying to lose us in the clouds after them! That little ship's faster than she looks. Launch the drops! Don't let him get away! Let's see you escape this time. <laughs> Ok, batalha final com o Jesus Shaft, é o nome da nave, né? Destrua a nave de batalha Jesus Shaft enquanto estiver protegendo o Flutter dos ataques. É isso aí, vamos usar a nossa arma nova. Espera. Vai, ataca. É, não podemos deixar o. o Flutter levar muito dano, senão a gente cai. Não é problema. Não, mira pro cara de cima, é isso. Tá ficando sem munição já. Uh-oh! Beleza, vou fazer o seguinte, eu vou equipar, deixa eu ver, omni unit, machine gun, 3 de energia, 1 de rap. cadê aquele range alguma coisa, sniper unit, não, sniper scope, Um de ataque, ok. Vou precisar de Rapid também Mas a energia é baixa Vou tirar o laser Eu corto um pouco do... do poder de fogo, mas deixa eu ver O que que eu posso melhorar aqui? Deixar mais equilibrado pra essa batalha Omni Units, acho que vai ajudar But they bought us enough time to catch up with Blue Boy there! Huh? Where'd they go? They're gone! Diesel! They're underneath us! They're right below the gessel shaft. Underneath? They couldn't have... They must have discovered our weak spot! Battle stations! It looks like they're serious. They want to go out fighting just like cornered rats. On your toes, everyone. Roger. Rats. Rats. Uh, uh. Okay, Mega Man, now it's our turn. Take out their weak points one by one. OK, é nossa vez de brilhar. Vamos atacar tal na nav a nave, né? Eu ia falar navio. Nos pontos fracos. Nossa, deu um espirro aqui foi mal. Ah, não deu nem tempo de mudar. É, acontece. Tá, vamos lá. Isso aqui. São os canhões. É isso, O que você acha que você está fazendo? Coloque eles fora do céu! Outro golpe? Que tipo de poder de fogo estão caindo naquele pequeno navio? Ah, vou precisar de poder de fogo agora. Energia Rapid turbo hum. bater vai tá no máximo. Eu pulei algum diálogo aqui? Acho que sim. Não consigo nem disso. Mas ele acerta o flood. Mission complete! Ah, ótimo. Mega Man, if we're not careful, we'll be caught in the explosion. We've got to get out of here! Um right. of us that easily did you but they still managed to get me i can't move my arm it's up to you tron get him leave it to me teasel he's gone too far this time no more playing around Ok, bora lá. Uh, uh, uh, uh, uh. Não tô conseguindo mexer o Mega Man, por porque... Tá, esse chefe é um dos mais difíceis do jogo. Na minha opinião, ele é o mais difícil. Vamos lá, eu tenho alguns métodos pra matar ele. Quanto maior seu poder de fogo, melhor. Rapid também é bom. Range também. Ah, tudo é bom, né, aquele, falar a verdade. O ruim é que eu perco ele, ele é muito facilmente de vista. Eu preciso de mais range para alcançar ele. Oh. Não tá alcançando, peraí, eu preciso aumentar o alcance um pouco Pô, o Renzy tá pequenininho É, tira essa Energy aqui Vamos botar Sniper Scope, então Mais o que? Units o que é melhor? Range ou Rapid? Rapid vai ser melhor Do que Energy Ok. Eu só consegui dar três tiros até, né? Nem pegou. Oh. É difícil isso. Pular e atacar também é... ao oh, Quando você tá bem na beiradinha, é bem mais tranquilo. E não existe risco de você cair embaixo. É uma parede invisível. O Flutter tá quase morrendo também. Metade da vida. Aí, ganhei. Oh. Uh. We tried our best, but sometimes your best isn't good enough. We lost fair and square. That's life. Dit eject, didn't they? I don't think so. Maybe. Maybe we should have taken it easier on them. Maybe. F para os piratas. Ok. Bom. Voltamos então à terra firme. Parece que o portão principal finalmente abriu. Eu tenho certeza que as respostas para todas as nossas questões podem ser encontradas lá dentro. Ou aposto que você mal pode esperar para entrar lá, não é? <risos> ah, você vai dar uma olhada bem nesse instante? Sim. Foi o que eu imaginei. Você não consegue resistir. Uma isca para explorar as ruínas, não é? Agora é só a chance de mostrar que você merece a sua licença de classe A. Boa sorte, tenha cuidado. Ok, vamos dar uma olhadinha na Row. Oh, peraí, antes, deixa eu beber um Guaraná aqui. Aí sim. Não curu o escudo quebrado. Hey, what do you think you're doing? Whoops. Get out of here now! Next time, knock before opening the door. Sorry, Ro. O que o Megaman viu? Não é nenhum segredo, vocês podem imaginar. Olha que. Ah, então tá, tá tudo normal para que você já tá vestida. Ok. Recharge everything. Ok, Row. Vamos conversar. Os mexês dessa aí, ilha... Estão quase sendo resolvidas agora, não é? É, vamos para RD. Talk to Row. Vamos, item development. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Ah, não, claro que não, né? Eu só lutei contra os bônios, eu não explorei nada. Ai, burrice. Vamos para o suporte, car. Ah, leva a gente para... Vixe, agora. Downtown, vai. Vai. Quero dar uma olhada nas lojas Vê o que tá sendo vendido, sabe? Eu ainda preciso comprar uma armadura melhor pro Mega Man Mas eu acho que custa mais de 120 mil Eu não tenho esse dinheiro todo Ah, mas eu vou ter Tinha um cara aqui procurando pela esposa dele eu ia dizer que algo está acontecendo na Cidade Velha. É, eu vou pra lá. A Cidade Velha, é bom, é literalmente uma cidade. Quê? Eu nem, eu nem vi o que ele estava falando ali. Ah, whatever. Vamos ver. Itens... É, 120 mil. Defense shield. Eu vou comprar tudo isso. Eu já deveria ter comprado há muito mais tempo. Olha só esses itens. Blaster Unit, ataque mais 2, Energy mais 3. Ah, pô, isso aqui seria bom, mano. Sniper Unit, Energy 2, Range mais 3, Omega. Ah, refill. Já tá cheio. Ah, então... Eu não vou gastar nada por enquanto. Eu vou economizar para eu comprar os melhores upgrades. Em breve eu vou fazer isso. Tinha um cara aqui procurando pela esposa dele. Não sei se esse cara... Aqui. Ah, minha esposa deu um passeio e ainda não voltou. Eu espero que ela esteja bem. Eu quero dizer, na condição dela, se alguma coisa acontecer... É, ela está grávida, a esposa dele. Vamos ver. Eu sei onde ela está. Vamos fazer algumas sad... Algumas sad quests, então. Vou pegar isso aqui. É mais próximo. Isso aí. A gente economiza mó... Tempo, né? Fazendo isso. Ah, tem gatos aqui. Ok. Uh... Vamos pra cá, então. Pra Closer Woods. Na verdade, não pra Closer Woods, mas sim aqui. Aqui ela tá aqui. Ela tá passando mal. Eu vim aqui pra tomar um ar fresco E, e olhar o cenário mais lustrão Ah, tá doendo O que fazer? Leve ela o hospital Ana! Você está bem? <risos> tá aí agora um... Eu acho que eu tenho que sair aqui e depois voltar. Vamos ver o que acontece. Deixa eu ver. Aquele aqui. Você é aquele que me ajudou a Ana, não é? Muito obrigado. Aqui, pegue isso como um agradecimento. Sunlight. Sunlight. Luz do Sol. É uma lâmpada pra. Row, ok, uh, vou falar nisso. Eu tinha um antique Bell, né? Vamos entregar para a curadora do museu. Sempre me amarrei em, em escadas espirais. <risos> hum, é uma Bell eles são encontrados apenas nesta ilha. Ninguém sabe o que eles são usados. Está bem se eu colocar isso no display? Muito obrigado! Eu espero que há muitas pessoas que vêm ver isso. Ah, ok. Pô, abaixei o volume demais. Eu tô só manipulando o áudio enquanto os personagens falam ou não. Porque as vozes deles são muito baixas chifre gigante livro antigo eu acho que todos esses itens é pro um museu vamos ver That's quite a find you got there. It's called a giant horn. Maybe you've seen some rich people on TV with these on display in their houses? They're worth a lot. Would you let me put it on display here? Please. Thank you so much. I bet there are a lot of people who come to see this. You're a digger, right? If you find something interesting on one of your digs, bring it here and show me. I'll evaluate it for you, and if it's really nice, I'll put it on display here. Okay, nada de interessante mais. Vamos descer. Esse livro antigo Ele vai ser usado Eventualmente Eu acho que o nosso próximo objetivo é ir pro main gate Ele é a última dungeon Mas quem disse que a gente vai zerar agora Porque a gente vai ter que fazer duas ou três visitas Lá pra gente poder zerar o jogo E... é Tá, ah, então pra onde a gente vai? Ah... Entrei. Eu acho que a gente já pode ir, né? Pra. a cidade velha. É você atrapal. Quase. <risos> ai ai. Ou, ou melhor, eu posso ir na base dos meninos lá, ver se eles terminaram de construir lá, consertar. Entreguei alguns itens pra eles, não sei se vocês lembram. E eu não esqueci disso. Vamos lá, me leva até City Hall é o mais próximo, né? Do local Ah, ok E yeah, é baby, estou armado e perigoso Vamos pra cá. Tá diferente aqui, hein? Eu acho. Eles ainda não terminaram. O que você acha? Terminaram sim. Está ficando... Está chegando lá, não é? Isso me lembra de uma coisa. Tem algo mais que precisamos que você pegue. Acho que você pode encontrar um serrote. Ah, boa sorte. o um serrote. Eu tinha esquecido disso. Eu não tinha pego um serrote? Eu não lembrava disso. Bom, com certeza não, mas... Enfim, coisas que acontecem. Pra mim, eu já tinha feito isso. Tá, vamos falar com o construtor aqui na frente do banco. Ah, o serrote, me desculpa, eu joguei o meu fora eu acho que estava quando eu estava fazendo um trabalho em downtown ok então vamos para lá e as latas de lixo de lá é muito esquisito eu tenho quase certeza que eu fiz isso mas enfim se eu não fiz se não, não tá acontecendo é porque eu não fiz, né é. coisas que acontece será que tá aqui não Aqui, talvez o serrote ah, uma outra coisa que eu esqueci de pegar é o bloombergs Parts. eu acho que eu não peguei aqui ó ele aparece aqui depois do são aqueles três robôs que a gente enfrentou aqui logo no começo do jogo aqueles tanques de guerra né o vermelho o azul o amarelo é. Eu acho que dá pra fazer o quê? Uma metralhadora com isso? Não tenho certeza. Bro, vamos fazer item development. Vamos lá. O Bloomberg foi usado para fazer... Machine Buster. Special weapon. Arma especial, é... Tem uma alta taxa de fogo, infelizmente não é grande em termos de poder de fogo. É, uma metralhadorazinha bem fraquinha. Então tá um, Tal tá ok. que Não Tenho nada mais pra fazer com ela Me leve pra City Hall Vou entregar a serra pros meninos Que já devia ter feito isso antes Mas não tem problema não, eventualmente a gente chega lá Sempre aproveita para fazer mais side quests entre uma missão ou outra. Né? Vamos lá, dessa vez sem atrapalhadas. Aí depois disso vai levar um tempo. Eu sei que eles vão aumentar ainda mais esse tamanho dessa casinha. Eles fizeram até uma rampinha aqui, ficou legal. Tá ficando legal esse... Esse clubinho deles aí. E você que são Serrote? É boa... É... Muito bom trabalho, né? Ok, deixa o resto conosco. Vamos arrumar esse lugar que você nem vai reconhecer. Volte e dê uma olhada depois. Ok. Eles vão me pedir mais uma coisa depois. eu sei que eu vou ganhar um prêmio por estar tá fazendo isso. É, com certeza eu vou tem mais uma série de quests que eu possa fazer rapidinho para fechar o vídeo sabe que eu não lembro é que eu não tô lembrado de nenhuma série de quests assim curtinha além desses meninos bom é... deixa eu falar com a amélia eu não acho que ela vai oferecer nada em troca ah, assim, das doações que eu tô fazendo. Eu não sei se vai ter mais coisas, mas eu tô meio em dúvida. Olha só quem tá aqui, o paprika. É o nome do cachorro. Quero brincar na fonte também. Pô, o cachorro fala, tá ligado? Ou vai ver. Era o que ele queria dizer. Mas existem muitos mistérios acerca do Mega Man. Por exemplo, o fato dele entender o que estava escrito lá na naquelas ruínas que eu tava anteriormente, por exemplo. Isso é um grande mistério. Eu já entrei nessa biblioteca, não tem nenhuma missão aqui, nem nada pra eu fazer. O jeito é a gente ir pra cidade velha mesmo e dar prosseguimento aqui no próximo vídeo. Aproveitar pra adotar alguns gatos. É, aqui tem uns cachorros que... Não, aqui não é cidade velha, aqui é Uptown. Aqui é a cidade alta, né? É do outro lado, é o lado leste, não oeste. É aqui, é aqui tem uns cachorros que eles vão tentar te morder. Você pode dar abertura neles ou fugir. Letra N. Pô, aqui não tem nada de interessante. Ah, tem um personagem que é interessante conversar aqui em cima, se eu não me engano. Eu não sei se é agora. Vamos ver. Tem uma usina, né? Eu vi um fantasma na cidade velha. Era um fantasma de um garotinho. É realmente assustador. De uma garotinha, sei lá. What? Eu ouço estranhas vozes quando eu estou andando na Cidade Velha. Eu ouço vozes de crianças vindo da fábrica abandonada. É, eu sei o que é isso. Mas não é fantasma coisa nenhuma. Tá, a Cidade Velha não tem nada pra você fazer. Todas as portas estão trocadas. Não tem item pra você pegar. A gente está procurando a entrada pro Main Gate. Aqui, ó. O carro pode levar a gente pra cá, né? Agora que eu parei pra pensar nisso. Eu acho que pode. Ei. Vamos ver se eu consigo adotar um gato. Tem um desses gatinhos que eu posso levar pra casa. Ah, o main gate tá aberto. Antes ele estaria fechado. Por isso que eu não vim aqui, porque eu não tinha nada além de adotar gatos. Gato, miau. É, esse é o gato. Leve pra casa ah, Ok, quando você estiver no flutter Você joga ele lá Olha pra isso O portão principal abriu e tem uma porta lá Você vai entrar? É Vamos ver se a Row vem até aqui Sim, ela vem Nossa, que coisa Eu vim aqui a pé Pois bem, meus queridos Então eu vou finalizando Este vídeo por aqui eu Espero que vocês tenham gostado meu canal vai estar tá aí na descrição, quem quiser lá dar uma passada eu agradeço desde já, beleza? Então a gente se vê numa próxima oportunidade e até mais. Tchau, tchau. Falou!